Oi, virando sustentável, bioconstrução, a parte 2. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguinetto. já deixa convidar se não curtiu ainda, curte lá, se inscreve no canal para receber as atualizações e compartilha com os amigos se curtir a ideia. Legal? A gente está falando do Virando Sustentável, que aconteceu em São Bento de Sapucaí, essa a parte 2, contando da bioconstrução. Agora nós vamos conhecer a Naya, que faz parte do coletivo Moça Barro, e ela mora em São Bento, não, ela mora em Sapucaí Mirim, é Minas, é ali pertinho de, de São Bento também. São várias cidadezinhas aqui na, na Mantiqueira. E ela vai contar um pouco da técnica COB e um pouquinho do pau a pique, ela é mais especializada na técnica COB, pelo jeito... É, curte mais a história, a gente vai ver o preparo da massa, vamos ver é, a técnica de, de colocar uma madeira para entrelaçar a palha, é areia, é, argila e palha. E ela dá a proporção, 70% de areia, 30% de argila e mistura com a palha. Vamos conhecer o trabalho da NAIA Olá, como é que você chama? Eu sou Naya. Oi, Naya. Tem um sítio ali em Sapuca e Mirim. Legal. E tô com construindo... Ah, eu já vi alguma coisa de, de você, você e mais umas duas meninas que isso. fazem um, um PDC ou umas atividades aí de, de permacultura e tudo mais, é isso? É, na verdade a gente tem um coletivo de bioconstrução, né? Que chama Nossa uh -huh. Barra. A gente tá. é mais assim, focada no COB mesmo, que é tá. essa técnica que a gente está construindo. Vamos ali. mostrar ali? Esse aqui é o cobre. Esse aqui é o cobre Ele é uma parede bem grossa, né? Então por isso ele não é ele é estrutural, não é precisa de viga, não é precisa de nenhuma estrutura. Tá. E a massa dele é basicamente areia, argila e palha. Uma proporção, né, tem que ser 70% areia, 30% argila, okay. para dar a proporção estrutural. Né? E tá. aí o diferencial do Kobe é que ele é uma casa que, você vê, que vai sendo esculpida, né, camada por camada, e você pode embutir bancos de barro, nichos, estantes, prateleiras. E a palha, você entra com os dedos também para ela ir trançando, é, ela é trançando dentro? Com, na verdade, com uma madeira. esse buracos os buracos a gente pega uma madeira assim e vai agora tem que você põe a camada nova você faz o buraco e a palha da camada de cima entra na camada de baixo ah e aí você ok vai uma amarração super forte quando tá. seca não sei se vocês pegaram na hora que a Naia colocou a madeira que a palha entrou junto vamos Acho mostrar é... isso daqui ó você faz uma falha e entra lá na camada Legal. de baixo e isso cria uma. Vai costurando uma camada na outra. E tá aí, à medida que, que vem foge. a próxima camada, vai a fazendo a coisa, mesma coisa, coisa, então vai. E o okay. cobre, essa coisa é um monolito, né? Ele é uma casa única, ele não tem nenhuma, assim. É, nenhum lugar em que se, em que se separa essa. É. Essa peça única, né? Nenhuma instituição para isso. Anaya, a gente está numa região que chove bastante, né? Como é que fica essa questão de manutenção do cob? ou o que, que a gente coloca né, do lado de fora, principalmente, imagino eu, né? Uhum. por conta dessa umidade grande? Não só cobre qualquer técnica, você tem que fazer uma fundação muito bem feita, com uma drenagem muito bem feita, para a umidade não vir por baixo. Sim. E tem que ter também uma é, uma estrutura, uma fundação que vai acima do solo, pelo menos 30 centímetros de altura, tá. para a parede não ficar próxima do solo. Sim. E também fazer um telhado com um mais maior, né, para a chuva não bater umidade. direto na parede, fazer Sim. um reboco que, que dá uma protegida. Agora a questão da umidade não vai ser é um problema, porque o barro, ele Respira. Uhum. Por isso que você não pode colocar uma tinta artificial, você não pode fazer um reboco de cimento, sim. porque você tampa a respiração do, da parede, aí sim a umidade vira um problema. Se, se por uma casa entrar a umidade na parede, ela não tem como liberar. Tá. Então, o barro, a parede respirando, a parede não estando selada, né, estando com o reboco natural e tudo, ela vai respirar e ela vai liberar a umidade que entra. E se eu consegue um reboco externo que, que segura a umidade ou que evita. A chuva e tudo mais, porque aí eu imagino que você tem que planejar as coisas também, você tem que saber de onde é que vem a chuva, por exemplo. Sim, sim. Né? Porque senão você qual o risco de fazer uma parede que vai dar de cara com a chuva na primeira chuva a sua casa desmancha, Sim. né? Não, o que eu, eu costumo assim, usar é assim, se você sabe que a chuva vem de um certo lado numa, seta, numa parede específica, tem gente que faz mosaico Sim. por fora, até uma tá. certa altura para proteger ou sobe de pedra mesmo, uhum. essa parede que vai receber mais chuva faz uma, a pedra até, né, até a metade da parede ou faz um reboco de cal, que já é mais forte também Tá, tem legal. rebocos que são mais preparados para receber água, mas o reboco tá. de terra também ele protege o perejo. E Você vai ter que fazer uma, uma manutenção, tipo, em, um, em dois anos, em um ano, o que é normal, né? Você já tem umas construções feitas lá no... É, é um coletivo de... como é que chama lá mesmo? Nossa, nosso coletivo chama Moça Barra. Moça Barra. Mas o meu sítio fica em Tlapuca tá. é o sítio Yamananda. Tá. Eu tenho lá essa construção, que é a Casa Raiz, que está com um quarto pronto e um banheiro pronto. E é possível a gente ir visitar é para conhecer assim, o caber, lugar e caber, tudo, caber, tudo mais? É possível. Tá. Porque eu sei que de vez em quando vocês fazem umas atividades lá e chamam sim, o pessoal. Tem também. Sim. Tem nossa página no Facebook, nosso barro, está no Instagram. E aí tá. Tá sempre, a gente está sempre divulgando os curso. Legal. Então a Naya falou do COBE, mas além do COBE, tem aqui do outro lado sim, o a Pau a pique, pique também. É. Vamos contar um pouquinho do Power Peak, Naya? Bom, o Power Peak, ele é uma parede mais... de eu vir fora do sol Sim. Ele é uma parede mais fina, né? Então, assim, a vantagem é é uma parede mais leve. Uh -huh. é, ele vai ter menos... É, é, proteção contra, por exemplo, ele é menos termo... Como fala? Térmico, ele é menos térmico por ser uma parede mais fina, né? Tá, ela é mais utilizada para fechamentos internos e, e não externo, ou externo também? Não, você pode fazer a sua casa inteira de, de pau-pique, tá. o que era muito usado antigamente, né? Sim. Então assim, mas a vantagem dele é essa, que é uma parede leve, é, é mais rápida de construir do que o cobre, por exemplo. Uhum. E eu não tenho muita é, experiência com o Apique, porque eu, te, eu tô usando mais o Cobre mesmo. Tá, aqui uma amarração bem feitinha, mão de mulher fazendo as coisas, né? Se fosse homem, já estaria tudo. Feito nas coxas. É. Mas aqui as meninas fizeram um negócio bem amarradinho, legalzinho. Aqui é um bambu a pique, né? Sim. Com bambu. E aí, assim, a, a massa é a mesma do cobre, na verdade, também com tá. palha. E essa massa bem equilibrada de areia não, não vai rachar, porque antigamente a gente vê uma casa de papel cheia de rachaduras, é que eles sim, não tinham essa sim. cor de corrigir o solo. E sol. aí a história daquele medo de barbeiro ah, e tudo é só... mais... É, porque sim. Né, se você tem o equilíbrio, dos, é, se você corrige o seu solo, ele não vai dar rachadura. Você sabe fazer um reboco também. Como um reboco, é que você tá? sabe a liga boa para na hora que você vai corrigir o solo? Quanto de argila, quanto de areia? Aqui tem um teste de solo ó, que dá pra Antes disso, só um, um comentário: ali a paredinha tá, tá feita com bambu, o bambu verde. Não, eu imagino que foi feito é, para dar uma ideia, porque normalmente a gente faria com bambu já maduro então, ou não. Como eu falei, eu não tenho muita experiência em pau-a-pique, mas tá. eu já vi que se usa assim, o bambu verde mesmo. Acho que justamente por ele ter mais maleabilidade Sim. e porque depois dentro do barro ele não vai ter, ele não vai ter perigo de, de, de, de acodecer, entendeu? Porque o barro ele está protegendo ah, o barro ele equilibra a umidade. Tá. É, o que eu pensei é que, querendo ou não, ele vai perder um pouquinho de umidade, ele vai encolher um pouquinho e vai deixar umas frestinhas ali dentro. Mas, de repente, se o pessoal faz e funciona... É, eu, funciona. eu vi isso que só que tomar um mesmo. Tá, legal. Aí como eu mostrar aqui o, aqui o teste de solo, né? Você pega o seu solo. Deixa eu tentar pegar um, uma luz aqui. Aqui. Você pega o seu solo, né? Tira a parte de cima que tem a matéria orgânica, pega assim, 20 centímetros para baixo, coloca num vidro, um tanto assim, e completa com água. Okay. E aí chacoalha bem, tem que chacoalhar muito para misturar tudo. Sim. Aí bota um, um pouquinho de sal para ajudar a, um, a descer né? mais rápido. A desagregação né? da, das Artículas. E aí o que acontece é que a areia grossa ela vai ficar no fundo, uhum. a areia mais fina vai ficar em cima da areia grossa e por okay. último vai ficar argila, que é a mais leve, né? Aqui dá para ah, ver vamos melhor ver se as se A gente consegue mostrar também. aqui. Aqui dá para ver as linhas, ó. Dá para ver que Sim. aqui é a linha da divisão da areia grossa, aqui é um tanto de areia média e esse tanto, esse resto é de argila. Okay. Esse solo tá um solo bem equilibrado, ele tem. Na verdade, ele tá meio a meio, né, de areia para argila. Para o cobre, teria que corrigir com um pouco mais de areia só. Porque para o cobre é 70% areia 30% argila. Tá. Aí corrigiria só com um pouquinho mais de areia, estaria um solo ótimo para construir com qualquer técnica. Legal. Aqui é o teste do solo. Beleza. Aqui tem imagem lá da, da, da tua casa? Sim. Do, aqui, aqui, do lugar? Aqui, aqui, aqui, ele fica com esse material curto. Esse aqui é um dos quartos que está pronto. Ah, legal. Esse banquinho tem lá também? Não, esse banco foi um trabalho ah, do Pineto Moçabaco, Itália. é o okay. é um banco de cobre. Aqui são trabalhos do nosso coletivo, aqui foi um Sim. forno unido com um banco, lá em Carrancas. Carrancas, Aqui bacana. foi onde a gente fez o curso de formação em cobre na Colômbia. Aham. Uh -huh. E aqui um trabalho das meninas lá no Colorado também, uma construção que elas fizeram lá. Ok. Vocês estão morando em quantos lá, Naya? Lá no Topocaí, só, só eu, do coletivo. Ah, que só que você? Fala. É. Tá. As meninas estão espalhadas aí, uma no Rio, outra na Bahia, Legal. outra em São Paulo. Tá, tá bom. Bacana, então. Moça Barro. Estamos voltando aqui com a Naya, que está que segurando junto com o... Vitor. Junto com o Vitor, uma lona. O que, é que vocês vão fazer aqui, Naya? Esse aqui é o jeito de misturar massa de cobre ou de tupopi, que é um jeito fácil a lona, tá não precisa muita... de inchada nem nada disso, não, o facilita. O do corpo, então não acaba com a coluna, né? É bem assim. É bem fácil. Tá, vamos ver então. <risos> E aí a coisa toda vai misturando. Isso aqui é o trabalho da betaneira que a gente tá fazendo, né? Sim. Agora que tá bem misturado, a gente começa a pisar. Agora é a parte mais legal. Mas não poderia fazer. Depois tem a Java. E aí, Vitor? Não vai ajudar também? que <sumos> delícia. Aí, ele tá tão doido, mas ele fala não, tá? Nossa, mas é isso. Fica assim pé, pé macio. E depois de amassar um pouco o barro, eu imagino volta outra vez a, a lona para fazer a mistura legal Então é isso, se estiverem curtindo, gostarem da ideia Não esquece, vai lá e se inscreve no canal E principalmente compartilha com os amigos Que tem muita coisa boa acontecendo aqui na Mantiqueira E é legal a gente conhecer o que está sendo feito grande abraço e até a próxima